Queria começar por agradecer aqui à, à Câmara Municipal de Lisboa por me uh, dar a oportunidade de, de divulgar o API de, as diferentes APIs que o Arquivo.pt disponibiliza para, para um, acesso à informação preservada da web um, e queria começar esta apresentação a explicar o que é uma API que se calhar muita gente aqui já sabe, mas, mas acho que é melhor começar pelo início. Então, API uh, significa uma Application Programming Interface, ou seja, como, tal como um website do, do arquivo, ou, ou um Google, ou assim, serve para um humano pesquisar informação, uma API serve para uma máquina, ou para uma aplicação para pesquisar informação e tem vantagens de que é, de, de, fornece as vantagens de que é de acesso automático e de fácil integração com, com diversas plataformas e Uh, acima de tudo, elimina a necessidade de conhecer o código núcleo, ou seja, ninguém precisa de saber como é que o arquivo funciona por dentro para, aceder, uh, para fazer uma aplicação que utilize a informação do arquivo. Então, uh, falando então, do arquivo.pt, uh, o arquivo.pt uh, é um, um, um portal para aceder a, a, a arquivos da, da, da web portuguesa. Por que é que uma pessoa uh, uh, escolhe ir ao arquivo.pt em vez de usar, por exemplo, o Google ou assim para fazer uma pesquisa, a principal motivo é que o arquivo tem o, a possibilidade de exploração com um componente temporal. Ou seja, uh, enquanto que um, um Google ou assim só tem acesso à web viva, o arquivo.pt tem acesso às diferentes versões que as páginas tiveram ao longo dos tempos. Um, dentro... Uh, Dentro dessa lógica, o arquivo uh, fornece três principais serviços de, de, para explorar os, os dados arquivados. Uh, temos a consulta histórica de páginas arquivadas, a pesquisa de texto e a pesquisa de imagens. E eu vou explicar a fundo agora em seguida cada uma delas e como é que elas se relacionam com, com as nossas APIs. Mas, uh, sucintamente, para qualquer um destes serviços, temos o, o, uma API que espalha esta esta funcionalidade. A consulta de Histórico de, de estar páginas preservadas é o, o serviço mais óbvio do, do arquivo, em que dando um, um website ou pesquisando um website no arquivo, ou, obtemos as diversas versões que estão preservadas pelo arquivo.pt e uh, conseguimos aceder a esta informação tanto em modo tabela como em modo lista, que estão aqui as duas mostradas lado a lado o exemplo do, do website da Câmara Municipal de Lisboa e que uh, clicando num, num destes, num destes uh, links obtemos uh, o website como era disponível na altura em que foi recolhido e atenção que isto não é só uma, uma imagem, é mesmo um, um website interativo, estes links são todos uh, visitáveis desde que, desde que estejam disponíveis no, no arquivo. Uh, também Para uh, fazer o mesmo usando a API, uh, uh, usamos, uh, fazemos a coisa da seguinte forma, usa, uh, acedemos a, uh, a este URL, que eu já vou explicar mais detalhadamente uh, com, como é que isto funciona, mas uh, mais simplesmente é arquivo.pt barra text search e depois version history, um, o website que queremos pesquisar e aparece a mesma e temos acesso à me mesma informação que teríamos se tivéssemos feito a pesquisa pelo website. Um, e, portanto, uh, to todas as nossas uh, APIs uh, uh, conseguem fornecer os dados em formato JSON, que é fácil de ser interpretado tanto por um humano como por uma máquina. E portanto, uh, sim. Para fazer a pesquisa de por URL. Uh, podemos pôr vários campos, Eu tenho, tenho aqui alguns a exemplificar o, o, a funcionalidade, mas existem mais, depois no fim vou dar uh, acesso à documentação de, de, de todas as nossas APIs. Mas, mas sim, uh, o, a estrutura base é arquivo.pt barra o, o serviço que estamos a usar, portanto neste caso text search, depois, version history, porque estamos a ver versões de, de, do mesmo website. Uh, e depois podemos pôr outras, uh, outros parâmetros. Neste caso, está tá aqui como uh, exemplo, max items igual a 50, quer dizer que, são, uh, que, que nos vai devolver 50 resultados. Aqui não, não, não cabe no, no, no slide o, o conteúdo completo, mas isto tinha 50 resultados. Um, uh, offset igual a 50 implica que vamos começar a partir do, do 50º resultado, portanto saltamos os primeiros 50 resultados e depois mostramos 50 resultados a seguir. Uh, from e To é, estamos a limitar temporalmente a nossa pesquisa. Uh, Uh, o formato deste, deste aqui parece pode parecer assim um número estranho, mas é, é, é bastante intuitivo. Isto é, é a data completa de, uh, a partir de, de, do que tem menor granularidade uh, até ao que tem mais granularidade. Portanto, 2001 é o ano, 02 é o mês, portanto, Fevereiro, 24, 17. 41, 30, dá-nos então o resulta resultados a partir de 24 de, de fevereiro de 2001 às 17 horas 41 minutos e 30 segundos. Mas uma pessoa nem sempre sabe o... o, o a, ou nem sempre quer ter o trabalho de pôr a data com esta granularidade toda, também suportamos pôr apenas 2019 e, uh, e o, a API com, interpreta isto como uma pessoa estaria à espera. Um, do, uh, a informação que a API devolve, e que está aqui, não sei se isto se calhar está um bocadinho pequenino, mas uh, uh, temos várias informações, que, desde o título, o, o URL original e coisas assim, mas eu queria... Um, destacar um, uns quantos uh, serviços que, que estão associados ao arquivo e que, e que vêm uh, expostos na, na API, nomeadamente o link to extracted text, em que uh, a partir deste, deste link, uh, esta página da web que está arquivada é, uh, é, é, mostra só o texto que está na, na página. Isto pode ser bastante útil para fazer... Uh, uh, análise de conteúdos de, de, de conteúdos de websites sem, sem quando não se precisa da estrutura toda do website mas apenas do conteúdo para fazer keywords ou, ou outro, outro tipo de, de, de análises um, o link do screenshot dá-nos também um, um URL para o serviço de screenshot do arquivo.pt que em vez de, de, de devolver um website interativo uh, mostra só uma imagem, uh, uh, portanto uh, como se tivesse uma pessoa clic, clicado no, no print screen e feito <risos> efeito uh, paste na, da página na altura. Portanto é um uh, é um serviço que nós, que nós também fornecemos e o uh, link to original file é é, uh, mostra-nos uh, o, o site preservado sem ter o, aquele frame à volta, como estava no. Como posso mostrar aqui atrás? Tem aqui esta, este headerzinho, a dizer arquivo.pt e assim. Se quisermos ver só o site sem ter essa, essa parte interativa do arquivo e ter uma, uma experiência mais imersiva, também uh, este link to original file. Uh, Uh, fornece essa possibilidade. Um, de seguida temos, uh, uh, o arquivo também facilita a pesquisa de texto, uma pessoa se não souber o URL do, do, do que está à procura pode simplesmente pesquisar e <risos> pesquisar por termos como uma pessoa usa o Google e, e, e o arquivo disponibiliza os resultados. Um, neste caso está aqui um exemplo com a Câmara Municipal de Lisboa. E uh, além da, da pesquisa normal também temos uma pesquisa avançada que, uh, como já, já podem começar a adivinhar, estes, estes parâmetros todos da, da pesquisa avançada uh, são uh, espelhados na, uh, na API, ou seja, qualquer coisa que se consiga fazer na pesquisa avançada também se consegue fazer na API e geralmente a API até consegue, uh, consegue mais coisas do que, do que a pesquisa avançada do arquivo tem. Um, uh, neste, neste caso aqui pronto a uh, uh, título de exemplo estamos a fazer só uma pesquisa entre 1 de janeiro de, de 2011 de novembro de 2016 com 50 resultados por página e com termo, o termo Câmara Municipal de Lisboa e uh, passando para a pesquisa de texto um, uh, temos uma, um, uma sintaxe que é muito parecida com a, com a do com a pesquisa por URL que, que estive a exemplificar há um bocadinho, uh, em que neste caso, em vez de se usar o version history para uh, com o URL à frente, usa-se este parâmetro key, que é que é um, uma abertura de query um, para se pôr o termo que se procura, neste caso Câmara Municipal de Lisboa, e depois o o, o resto dos do, do, dos parâmetros são, são os mesmos que, que, tá, que foram descritos antes e a informação que é, que é dada pela, pela API também é, é a mesma, só que neste caso, em vez estamos a, a, a ter resultados pelo URL, estamos a ter resultados por relevância de, uh, dos termos de pesquisa. Uh, temos também o, o serviço de pesquisa de imagens, o serviço de pesquisa de imagens do, do arquivo.pt é o único serviço de pesquisa de imagens de arquivos da web a nível mundial. Um, foi uma, uma, uma inovação relativamente recente que, que o arquivo.pt uh, uh, fez. De, de forma semelhante às anteriores. Espero que isto seja tudo bastante intuitivo. Um, Faço uma pesquisa por Câmara Municipal de Lisboa e aparecem uh, imagens uh, relevantes para os termos de pesquisa. Neste caso, naturalmente aparecem logos da Câmara Municipal de Lisboa, fotos da Câmara Municipal de Lisboa. Um, e da mesma forma, também uh, existe a possibilidade de fazer pesquisa avançada para a pesquisa de imagens, a pesquisa de avançada de, de imagens tem parâmetros que não, que não estão disponíveis no, na pesquisa de texto, porque pela natureza do tipo de pesquisa, coisas como nós queremos o, o, o tipo de formato de imagens ou a pesquisa segura, mais uma vez, quando passamos para a API estas coisas todas espalham-se todas. Um, Neste caso, então, uh, como anteriormente, estamos a uh, arquivo.pt/ barra, neste caso agora, image search, porque estamos a fazer pesquisa de imagens e não pesquisa de texto, um, em que que é o, os, te, os termos a pesquisar, outra vez Câmara Municipal de Lisboa, formato PNG, como estava lá no, na pesquisa avançada, from e to, usando sempre as mesmas... Uh, as mesmas uh, convenções para, para os timestamps e assim. Uh, tentamos ser o, o máximo consigo, conciso possível nas nossas diversas APIs para simplificar a sua a utilização. Uh, agora, que é que uma pessoa poderá querer usar a, a, a API do, do arquivo.pt .pt? Uh, temos vários exemplos de, de utilização. O, um, um caso particular foi o caso do conta histórias em que fazendo uma pesquisa uh, no na, no conta histórias ele fornece uma narrativa uh, temporal uh, so, uh, sobre os termos que pesquisamos em que uh, usa o as APIs do arquivo.pt para recolher uh, um, informações sobre jornais e notícias de, de, de diversos jornais que estão arquivados no arquivo.pt para depois então gerar esta, esta narrativa temporal em que pronto, mostra aqui notícias relevantes entre, entre 1 de julho e 29 de, de novembro de 2013, temos aqui a Câmara de Lisboa vai arrendar casas a presos mais baixos, que pronto... Foi um, um projeto muito interessante que, que ganhou, como já disse, ganhou o prémio do Arquivo.pt e que recentemente também foi uh, implementado uh, no, na página principal do Arquivo, uh, uh, uh, portanto agora fazer não só pesquisas por texto ou por imagem, mas também fazer uh, pesquisa de narrativa um, que reencaminha para, para aqui para o conta histórias. Outro exemplo foi uh, de utilização foi agora o Major Miners que ganhou uh, este ano o prémio do Arquivo.pt também um, e em que fizeram estudos sobre diversas uh, minorias e, uh, e também mais uma vez uh, uh, pegando nos nas, nas notícias de, de, dos diversos uh, websites notícias que estão preservados no Arquivo.pt uh, conseguiram fazer vários estudos e Uh, a nível de, de, de destas minorias que muitas vezes são, são pouco representadas. Um, pronto, uh, outros exemplos de utilização. Uh, é, <risos> quem... então, uh, é, é o objetivo de estarmos a fazer também este webinar Até é, é, é, em parte, que as pessoas tenham ideias e que, que, de, que consigam usar o arquivo.pt de forma criativa e, e útil para a comunidade. Um, Uh, e Sim, e mais uma vez também, se, se o fizerem podem concorrer ao, ao prémio do arquivo.pt, que, que é lançado todos os anos e cujo primeiro prémio são 10 mil euros ao, ao, para o projeto vencedor, o, cujo único critério é usar o arquivo.pt no seu, no seu projeto. Uh, mais informações em relação às, às APIs. São, estão disponíveis em arquivo.pt barra API. Tudo é, é, é código aberto, ou seja, temos repositórios no, no, no GitHub um, com, uh, com todas as nossas, uh, com, com a implementação das nossas, das nossas APIs. Um, em caso de, de, de dúvidas ou de problemas, podem-me podem contactar, contactar diretamente ou podem mandar um, um, um e-mail para, para o o contacto do arquivo.pt e que está que tá acessível a partir de sobre.arquivo.pt/barra contacto ou uh, abrir um issue no GitHub que também incentivamos que se se, se, se houver problemas com, com as, se algum problema com a API uh, se puserem um issue no GitHub nós uh, uh, iremos revê e, e e tentaremos resolver os problemas o mais pressa possível um, Pronto, uh, é isto. <risos> se, se alguém alguém tem tem questões que queira uh, apresentar.